Tá certo. Eu, eu, eu quero chamar a atenção dos nossos telespectadores, aí tá aparecendo no rodapé, como que você faz para poder acessar aí o, o, o, o livro, tá? esse livro da nossa querida Cristiane Brasil. Tá bom, pessoal? Vocês podem, aí, tá, aí, tá aí no rodapé, para que vocês possam acessar. É importantíssimo nós participarmos disso. <música>